Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, meu nome é o Anderson, pessoal, e hoje eu vou falar um pouco sobre o Max Power. Galera, o Max Power, ele é um suplemento que você toma pessoal para ajudar na ejaculação precoce pessoal para você ter um aumento de um pouco de libido e também pessoal você vai ter um, mais fortes ereções e um aumento peniano galera se você tomar o max power todos os dias certinho você consegue no mínimo pessoal no mínimo um, um centímetro e meio de aumento peniano tá galera por causa do do, do componente que tem nele tá pessoal lembrando que não é um componente químico tá pessoal é natural ou seja não vai atrapalhar em nenhuma coisa na sua saúde tá pessoal é, é bastante bom lembrar disso é, eu quero dar um alerta para vocês, pessoal, que caso vocês forem adquirir, que vocês certifiquem-se se é o site oficial, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição do site oficial, tá? Somente esse site vende o Max Power, pessoal. É, depois que eu comecei a tomar o Max Power, pessoal, minha vida sexual mudou muito muita coisa pessoal antes eu não conseguia passar de cinco minutos hoje eu consigo 20 30 minutos pessoal com a minha namorada no sexo então isso é muito muito bom pessoal e lembrando que eu consegui também dois centímetros de aumento peniano tá galera é, faz muita muita diferença pessoal então se você quer ter os mesmos resultados que que eu pessoal vocês tomem ele todos os dias tá tá pessoal é, pode tomar duas vezes ao dia tá galera no site oficial aqui vai estar tá explicando certinho todos os detalhes tá vocês passem por lá e, e depois e, e façam o pedido de vocês também aqueles as pessoas que se interessam tá que é um produto um suplemento muito muito bom pessoal os resultados que você vai ter com ele você não é, tem pessoas que pagaria 5 10 20 mil pessoal só por ter os resultados que você vai ter com esse produto, pessoal. Então é, vale a pena lembrar que ele é um, um ótimo investimento. Lembrando, pessoal, é o longo prazo, tá? De dois, três, quatro, cinco meses, tá, pessoal? Não é algo que você vai ter resultado no primeiro dia, pessoal. É um longo prazo, tá? Então vocês comecem a tomar e e tomem todos os dias certinhos, pessoal, tá? Que se vocês terem foco e determinação, vocês vão ter um resultado de aumento peniano, de ereções mais fortes e acabar com a ejaculação precoce, tá pessoal? Então é isso, eu espero ter ajudado todos vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá pessoal? E tamo junto, valeu!